Você já pensou na sua próxima viagem? Então, aproveite uma promoção insedível! São pacotes completos para você viajar gastando pouco e aproveitando muito! Não perca tempo e aproveite essa super promoção! Você que acessou esse vídeo quer saber os motivos para não comprar um anel. A anel apresenta um defeito quando chega a 6 km. Mas o mais estranho é que o teve um, um aumento muito alto No valor da sua revisão de 6 mil No começo era a partir de 60 reais E aumentou para 288 reais O problema que eu estou falando eu vou mostrar agora Bom, vocês viram que o problema da é bateria da Nel Aqui o comentário do, do Gustavo Matheus A NEL, da sua esposa a bateria também apagou a partir de 6 mil km E o Marcelo Aslin foi pior ainda Com 4 mil km foi ligar a Nel a bateria apagou E o pior de tudo, que o Marcelo Aslin foi recorrer à garantia que é prometida quando, quando é comprado uma Nel Falar para o Marcelo Azzurin a garantia da Nel não cobra defeito na bateria e eu fui recorrer ao PROCON para resolver esse problema da bateria Mas o PROCON só me caminhou por usar pequenas causas E por fim, eu que as causas não, não me ajudou em nada E não adianta recorrer para a chupeta Para recarregar a bateria, porque não resolveu o problema do Carlos Oliveira também é do Vale Neves da Silva A única solução que eu contei para resolver o problema da bateria Foi tirar a bateria original de 3 amperes e colocar uma bateria de 4 amperes aí acabou o problema não precisa mais ter que a preocupação que é medo da, da moto ficar apagando no meio da rua e ficar empenhado como já aconteceu duas vezes comigo o um outro problema que eu tive com o anel era na hora de frear principalmente de chuva o problema não estava nos freios mas sim os pneus de do da anel, que são muito cultos para segurar na hora freada. e aconteceu que o guidão ficava virando para o lado ou às vezes a traseira vai para a esquerda. E a única maneira de explorar foi tirar o pneu original da anel e colocar o pneu 9094. O pneu 99014 é o dianteiro da Honda PX150. Colocar o pneu 14 tanto no dianteiro como na traseira da anel. Bom, era isso que eu tinha para mostrar para vocês para não comprar uma anel. Até o próximo vídeo.